É, pessoal, o mercado tá como uma lagoa, sem vento, sem nenhuma ondinha, aquele espelho de água, muita calmaria antes da tempestade em breve a gente vai ter um grande movimento aí para os mercados eu vou falar aqui então no vídeo de hoje sobre a SP500 também o índice do dólar falar aqui sobre os pools de liquidação da BitMEX também os hitmaps de liquidação da Binance indicadores de sentimento tudo para gente ficar ligado aí e pre tentar prever aqui os próximos movimentos aí do mercado então vamos dar uma olhada Eu estava até com saudade de chamar essa vinheta aqui, então vamos dar uma olhada aí, não se esqueça de deixar aquele like para apoiar se você gosta dos conteúdos do canal, se inscreve, ativa as notificações, participe também do grupo Telegram, links aqui abaixo na descrição, aqui do ladinho aí, é só apertar aqui embaixo, você vai ver então para poder participar do grupo Telegram, que tem aí quase 9 mil pessoas, muita gente saiu do grupo, tá desanimada com o mercado, mas esse é o momento de prestar muita atenção galera, então... Vamos dar uma olhada aqui, começando pela SP500, pessoal. O que está que acontecendo? A SP500 fazendo uns candles bem estranhos aqui, ó. Só essas sombras que a gente deixa aqui, ó, no semanal, tá? Então a gente sobe, devolve com tudo, tá? Essa sombra, e aqui um candle de indefinição que eu comentei para vocês no último vídeo, né? Um candle uh, bem chatinho. E a gente tem aqui no semanal, né, pessoal, uma divergência bullish também que eu já comentei para vocês aqui nos meus vídeos, tá? Então é importante ficar atento, isso aqui é um sinal aí de atenção para os vendidos, tá? Esse é um ponto de atenção para os vendidos aí que tem que ficar atento nisso aqui, tá bom? Uh, tem muita gente aí já falando de alta para SP500, ainda é cedo para dizer isso, eu vou dizer para você que qual que é o momento que a gente pode, então querer aí já ficar interessado aí numa uh, se posicionar numa possível alta aí para os mercados aí nem que seja uma alta temporária para fazer aí um topo descendente aqui eu acredito que é o mais provável de acontecer né pessoal então vamos puxar aqui esse pequenos aqui no diário primeiro aqui olha só então a gente uh, teve essa resistência aqui de novo né fizemos aqui tá fazendo tão formando um topo aqui descendente né nessa região uh, o que é importante aqui galera que eu comentei para vocês nos últimos vídeos é que a gente tem um gap aqui abaixo na SPX tá então esses gaps eles deixam é, são ordens que ficam ali sem ser preenchidas, né? Então ele gera liquidez. A gente pode ver que a gente fechou esse gap aqui, ó. A gente foi lá fechar o gap e agora temos um gap aqui abaixo também na, na SPX, tá? Então mais provável aqui é o Bitcoin fechar esse uh, o Bitcoin. A sp 500 fechar esse gap aqui, tá? Depois tomar uma definição. Ou a gente vai voltar a romper aqui e voltar para cima, ou perde esse fundo aqui, então, e aí o mercado vai desandar, tá, pessoal? Então tem um espacinho mais promover mover aqui. Não tem muita informação, é, divulgação de, de coisas aí aqui agora, tá? Tirando a guerra da Rússia, que pode a qualquer momento dar algum problema. Né, a guerra da Ucrânia, é verdade, uh, Ucrânia e Rússia, então a gente tem esse gap aqui, pessoal, né? é importante ficar atento, a minha opinião é bem possível da, da SP500 vir tapar esse, esse gap aqui, tá? e se a gente puxar também, inclusive, Fibonacci, aí, a gente pode ver que essa região do gap está aqui próximo da região de 618 também, tá? então para mim, a SP500 conseguindo ficar acima aí dessa região dos 3.500, 600 pontos, aqui digamos assim, tá? a gente pode, tem chance aqui ainda de fazer esse movimento aqui, ó, pessoal. Tá? E se a gente fizer esse pivô de alta aqui, a gente pode então aqui formar um fundo duplo para SP500 ainda. tá? Não vai ser um fundo duplo bonito, até puxar o gráfico aqui da, da SP, da, da, do mini Futuros para ficar mais claro. Então a gente poderia fazer esse movimento aqui, um, tá? Passa a liquidez aqui e fazer esse rompimento. Caso isso aconteça, a gente tem esse fundinho duplo aqui para SP500, tá bom pessoal? Então para mim aqui, se a gente fizer esse rompimento ó, desse, desse, desse fundo duplo, o topo ali, a gente pode buscar então esse alvo aqui, tá? essa projeção que levaria a SP500 para patamar aqui dos 4.000% pontos tá então esse é a região que eu tô de olho aqui agora essa região aqui dos 3.800 pontos aqui para SP500 tá galera fiquem de olho porque a gente pode formar esse esse esse fundo duplo tá não tem nada ainda garantido tá tô só mostrando para vocês aqui as possibilidades então se a gente buscar essa região aqui dos 3600 pontos, né? Caso as Pequenos tem força para segurar nessa região, que inclusive, ó, inclusive é esse último fundo aqui, tá? Esse teste desse último fundo aqui, ó. Tá? Então, se sp Pequenos segurar aqui e começar a subir muito, a gente pode ter a formação desse fundo, tá? E daí no caso a gente pode ter o Bitcoin também aí, uh, desse desse fundo duplo, né? O Bitcoin pode também aí reagir a isso aqui, tá? Uh, eu tô achando assim, galera, um pouco difícil, tá? A minha opinião aqui, a minha, a minha humilde opinião, tá? Eu sou longe de ser o mago dos mercados, uh, tá? Eu tenho total pra, humildade pra falar pra vocês que isso aqui, eu acredito que é difícil de, de, de, de dizer que a sp vai fazer isso aqui, tá? Possível é a gente tem essa divergência aqui, bullish no semanal. Então a gente poderia dar essa essa subida aqui para fazer ainda mais um topo um topo aqui descendente olhando aqui Fibonacci e essas regiões ó então a gente poderia buscar testar essa região aqui de 618 aqui 3.900 pontos para as 500 né fazer que então esse esse fundo uh, uh, esse esse topo descendente aqui para mais queda tá bom isso aqui seria um cenário possível um, é, e assim no pior do pior no melhor dos cenários na verdade a gente poderia testar essa essa LTB aqui em cima, né? essa LTB laranja aqui, tá? Mas eu, eu acho que é pedir mais um pouco para esse P500, galera. As coisas não tão boas, tá? Só adiantando para vocês aqui o assunto do vídeo, mas uh, a gente tem aqui então uh, os indicadores que saíram aí econômicos, né? Saíram aí hoje, né? Inclusive aqui saiu então uh, pedidos iniciais de seguro-desemprego. Então ele saiu uh, abaixo aqui do esperado, né, galera? Então isso isso aqui, ó. Então ele saiu 214 mil aqui, encontra, eles estavam no mercado esperando aqui, a previsão é 230 mil. Quer dizer que o mercado do, do dos Estados Unidos, né, a economia lá no mercado, a economia está aquecida ainda, não está sendo pactada aí tanto pela, pela pelas pela alta de juros, né? Isso deixa uh, o banco central americano bem mais confortável com com margem para poder aí quebrar. A quebrar as coisas, tá? E eu acredito que em algum momento eles vão começar a quebrar tudo, tá? E esse vai ser o momento que eles vão ver que não vai dar conta, a inflação eles não vão conseguir controlar, e quando uh, o mercado se dá conta, quando, quando o Banco Central se der conta disso, que não tem como, o que, que fazer mais, na minha opinião, começar a quebrar tudo lá, eu acho que esse vai ser o momento que Uh, vou jogar a toalha, tá? Inclusive, tem aqui um episódio do Peter Schiff falando sobre isso, tá? Eu gosto de escutar o Peter Schiff, apesar de não concordar com ele com a mesma uh, opinião do, do, em relação ao Bitcoin, porque é um cara que ele, ele entende o que, que é, né? O hard money, ele entende. Ele conhece a história dos Estados Unidos, tem muita experiência, então eu, eu acho legal vocês escutarem também esse podcast dele aqui, que ele fala aqui, ó, a, a, a insanidade da inflação continua, episódio 848 aqui do Peter Schiff. Bem interessante, tá? Acho que vale a pena vocês escutarem. Só em relação ao Bitcoin, que eu acho que ele, ele não conseguiu ainda entender o Bitcoin, tá? A gente discorda em relação a isso. Enfim, eu acho que vale a pena escutar de qualquer forma aqui a opinião dele em relação ao que tá acontecendo. E acho que eu concordo com ele que em algum momento o Banco Central. Vai ter que jogar a toalha, eles não vão conseguir controlar essa inflação tão alta, pessoal, tá? Acho que não vai ter jeito não, uh, teria que ficar com essa taxa de juros muito alta por muito tempo e acho que as coisas iam ser, ficar bem complicadas ou então aumentar essas taxas de juros ainda mais que vai realmente quebrar muita coisa aí, tá? Um... Então, pessoal, o momento que, a, que o mercado, que, que, o, que o Banco Central se der conta disso né, e jogar a toalha, que a gente vai voltar com essa impressão de dinheiro aí, que a única forma de combater aí esses problemas todos vai ser imprimir mais dinheiro, hiperinflação, esse é o cenário que eu estou uh, enxergando aí, tá? que vai ser o momento que as pessoas vão se dar conta, opa, se ficar posicionado em dólar não é uma boa ideia assim, porque a tendência é só piorar né então o mercado deve voltar aí para os ativos de risco como a SP 500 Bitcoin e esse vai ser o pivô aí na minha opinião para os mercados tá então tem que cuidar aqui tá então agora aqui na minha opinião hoje a gente perde esse fundo né vamos ver como vai ser essa região dos 3.600 pontos ou a gente busca aqui essa região dos 3.900 tá eu não posso dizer para vocês o que pode acontecer vou ter que esperar como o mercado vai reagir aqui mas o DXY pessoal que tá me deixando aqui preocupado né? É, em relação aos mercados, né, por possível queda, porque a gente tá formando aqui um possível triângulo, tá, esse aqui é um triângulo uh, um possível triângulo simétrico aqui sendo formado, então a gente poderia testar aqui ainda mais ainda essa região aqui de 111 de novo, né, e formar um triângulo aqui, que esse triângulo, a tendência dele aqui, né, a tendência desse padrão é um, um padrão de continuação, tá então isso mostra pra mim que tem chances, grandes chances aí do DXY romper isso aqui pra cima e buscar essa faixa aqui, ó essa faixa aqui do 118 aqui tá que é essas topas anteriores lá de 2000 2002 tá galera desde 2002 aqui desde praticamente aqui ó desde desde 2002 aqui que que é que as pesquisas vão chegar nessa região tá então praticamente é 20 anos né pessoal então voltaria para esse patamar aqui na minha opinião tá o DXY tá com bastante força aí uh, e as, os indicadores econômicos mostram que uh, o dólar pode ganhar ainda muito mais força aí tá e pode causar um estrago grande no mundo aí, tá? Então essa é a questão toda, o cenário continua bearish aí, tá? Mas eu acredito que nos próximos uh, próxima, uh, próximos 10 dias a gente pode ter uma definição aí de onde o mercado ir. é começo de o começo de uh, novembro, a gente pode ter uma definição importante, tá? Lembrando que a gente tem também eleições aí dos Estados Unidos lá, é, no começo de, de novembro, não sei qual que é o dia exato ali. Posso pesquisar e comentar para vocês no Telegram. Participe do Telegram que sempre vou ter alguma, algum insight importante para passar para vocês sobre o Bitcoin, pessoal. Vamos dar uma olhada aqui. Então, no Bitcoin está formando esse padrão aqui, esse triângulo aqui. Tá? Então, é, esse padrão aqui. É um padrão que, na minha opinião, é um padrão de continuação. Tá? Estou acompanhando isso aqui também. aqui Agora, está todo mundo de olho nisso e dá a entender aqui que esse padrão ele pode aqui ó e continuar até mais ou menos aí, ó, dia 4. Começo de novembro a gente pode ter esse, uma definição desse padrão aqui. tá O que eu espero para esse padrão, que eu já, já falei para vocês aqui nos meus vídeos, eu mostrei por que eu acredito nisso, a gente ter ainda aí um rompimento para essas regiões aqui dos 20 mil dólares, fazer um falso rompimento aqui, é o que eu estou acreditando. Na minha humilde opinião, tá de novo, a gente ter esse falso rompimento aqui, buscar liquidez, né? tentar estopar shorts aqui, antes da gente fizer essa, fazer esse rompimento abaixo, tá? A gente pode romper e o Bitcoin pode buscar aí, uh, né, patamares aí dos, dos 14 mil dólares, é o que eu tô acreditando mais aí, a minha opinião, tá? Não tô aqui adivinhando nada, é o que eu tô vendo aqui pelos indicadores também, uh, inclusive a gente vê que o sentimento e os, os maps de criação não, não estão bons ainda, tá? Mas só para mostrar para vocês aqui também, que eu acho que tem muita gente comentando sobre isso, inclusive no grupo aí do, do, do Telegram, né, eu vi o pessoal falando, tá? Uh, tem aqui alguns padrões aqui, pessoal. Isso aqui é um exemplo também, tá? Que a gente pode também considerar. Esses triângulos eles viram várias coisas, tá? Então um pouco, é um pouco difícil. Aqui é um exemplo de triângulo que rompeu para cima. Isso aqui foi em 2021, tá? Rompemos aqui para cima esse triângulo. Uh, podia ser uma bandeira aqui de baixa também, que fez um falso rompimento, enfim. tá Mas o que é importante aqui, pessoal, olha é só, aqui nessa região uh, o Bitcoin buscou liquidez, rompeu aqui os suportes importantes. né Buscou a liqu liquidez aqui, com todo mundo esperava que ia continuar essa queda, ele simplesmente voltou com tudo aqui, tá? Então, se você for operar esse rompimento, tá? tome cuidado, bote um stop aí em alguma região, porque você pode sim simplesmente, né, tomar essa porrada aqui, tá? Então, tome cuidado, bote um stop. Uh, aqui um exemplo que aconteceu lá em 2018, aqui, ó, nessa região, que o pessoal do Grupo Telegram postou também, ó. Aqui um exemplo de rompimento, ó. Aqui um rompimento que aconteceu desse triângulo aqui também, né? Então, a gente pode até desenhar aqui um. um triângulo maior, tá? mas você tem um triângulo menor também aqui, ó. Não está tá desenhando um triângulo menor, faz sentido aqui. Ó. A gente que fez aqui um, um, um. Meio que um falso rompimento aqui, ó, e fez que ia e depois, bum, caiu com tudo. Tá? Então, nesse caso aqui, pessoal, a gente perde suporte, olha só, o, Bit, o, Bit, o Bitcoin ele vo, deu essa porrada, ele fez que voltou aqui. Ó, nesse momento, ele fez um, um pullbackzinho, né? fez um pequeno pullback aqui e ele não teve força para continuar esse aqui é o melhor trade que você pode fazer esse se você conseguir acompanhar o gráfico né, ver esse pullback acontecendo tá e ver onde vai ter uma certa resistência daí você pode tentar entrar no trade com um stop né mais acima um pouco ali tá é assim que eu gosto de fazer esses trades aqui esperar uma certa confirmação né o, o Bitcoin não tendo força para voltar né, a retestar regiões aí tá então é o que eu, que eu gosto de ver se você tiver se posicionando aqui nessa região querendo antecipar vou voltar aqui para o gráfico onde eu tava nessa região aqui, é, é bem difícil aqui da gente poder uh, prever, tá? mas eu olhando aqui os, os hitmaps de liquidação, as ferramentas da Highblock, que eu vou mostrar para você daqui a pouquinho, né? eu vejo que existe grande chance do Bitcoin voltar para os patamares, dar uma subida aí, tá? É, pegar o máximo de liquidez e tome cuidado que esse vai ser o momento que muita gente pode ficar bullish com Bitcoin, agora rompemos para cima com tudo, entrar com long, eu já vejo gente falando aí, vou esperar romper para cima para entrar com long, tome cuidado porque se tiver muitas liquidações aí de shorts, galera, com muita compra mercado a chance de você ficar preso numa, numa, no topo ali tá no último topinho é bem grande já tá? isso eu vejo muita gente acontecendo então tome bastante cuidado foi o que aconteceu ali lá em 2000 e, e 2018 pode voltar a acontecer e lembrando que o cenário aí macro é extremamente bearish ainda as coisas não estão boas tá a gente pode ter ainda mais uma pernada de baixa para o bitcoin uh, isso na minha opinião não seria não seria nada não me, não me assustaria nem um pouquinho tá Obviamente, né, galera? Eu mostrei para vocês esse indicador também aqui da Hash Ribbons, tá? Eu tinha mostrado para vocês, vocês aqui no canal sobre isso. Cadê aqui o Hash Ribbons? Botei errado aqui. Indicador, Hash Ribbons. Esse indicador aqui, ele apitou o sinal de compra aqui nessa região, tá? Então, uh, uh, o que não tá fazendo o Bitcoin subir realmente os mercados aqui, tudo tá? Né? Tudo a correlação do Bitcoin com o SP500, enfim. Então, esse é o um sinal de compra importante que a gente teve aqui. Ele tem um, tem um delay aqui. A gente pode ter um drawback aqui, uma, uma queda antes de uma subida, tá? Então, eu vou estar de olho aqui com certeza, tá? Se fazendo compras aqui nos spot, nas regiões que eu comentei para vocês na, na, no, no último vídeo, vou fazer um update aqui também em relação a isso, tá? E caso a gente busque essa liquidez e volte a subir aqui, ó, se o Bitcoin fazer isso aqui, ó, se, fizer, se ele fizer esse movimento aqui, o Bitcoin, ó, tá? Eu vou estar interessado em comprar, tá? E caso a gente suba aqui, olha, quer dizer que ele pegou liquidez e vai voltar, subir com tudo. tá? Então tome cuidado que esse aqui pode ser uma outra armadilha importante. Eu estou de olho nessas dois movimentos aqui, possíveis movimentos. Tá? Ou a gente vai estopar esses shorts aqui, pegar liquidez, vender caro para, uh, no caso, as baleias venderem mais caro para poder então, uh, fazer essa venda. né? E, uh, ou então ao contrário, aqui se a gente pegar liquidez e voltar com tudo. tá? Então eu poderia aqui nessa... Nessa, nesse possível movimento do Bitcoin aqui nas liquida, nessas liquidações eu penso aqui inclusive em botar algumas ordens aqui no, no ordens aqui no, no mercado futuros tá de stop de compra caso o Bitcoin faça esse movimento aqui tá não tô acreditando muito mas eu não posso deixar de me posicionar porque a gente pode ter surpresas no mercado aí tá pessoal ainda mais com essa com essa divergência bullish aí na no semanal da SP 500 tá então vamos fazer, vamos olhar aqui então a questão das, dos, dos hitmaps de liquidação aqui da, da Binance também, os pools aqui da, da, da BitMEX. Tá? Antes de mais nada pessoal, só lembrando vocês que a, amanhã tá vai ser o último dia, na verdade amanhã a gente vai fazer o sorteio aqui da PrimeXBT, tá? então crie sua conta e faça o seu depósito na PrimeXBT para você concorrer esse, esse, esse sorteio que eu vou divulgar amanhã quem vai ser o ganhador de 250 dólares aqui de margem adicional para operar na corretora, tá? para você operar aqui uh, o, o, o, o mercado, aqui, seja o que você quiser. Além do bônus de depósito, você vai ganhar também né, os 250 dólares aqui para você operar na, na corretora, tá? então cria sua conta com essa PrimeSBT, com certeza você vai gostar e você pode operar uh, Forex também, uh, índices né, como é SP500, commodities, ouro enfim, tudo, tudo que você quiser aqui tá? uh, usando a sua margem em Bitcoin, que é muito legal, tá? então cria sua conta qualquer depósito está concorrendo aqui é esse, esse sorteio que eu vou divulgar amanhã, então corre lá, faz seu depósito aí para você não perder essa promoção tá? então galera, vamos olhar aqui os, os indicadores da HighBlock, né? Primeiro eu quero mostrar para vocês aqui os, os, os, os, os pools de liquidação da BitMEX. Então temos aqui, ó, vou até tentar botar os valores de novo aqui, porque eu sempre atualizo esse gráfico e agora apareceu aqui, tá? Então você pode, inclusive, pausar o vídeo para ver esses indicadores aqui, tá? esses, esses números. Ah, até a região dos 21 mil dólares, a gente tem aqui ó, esses, esses pools de liquidação aqui da, da BitMEX, que está confluente com os com os hitmaps ali de liquidações da Binance que eu vou mostrar daqui a pouquinho para você tá e tem aqui então push de liquidação até essa região aqui dos 15.500 17.500 dólares Tá, desculpa 7.500 dólares a gente tem aqui hit, uh, push de liquidação da BitMEX tá lembrando que a BitMEX é uma corretora que tem hoje pouco volume mas a gente pode ver como funciona bem esses, esses, esses um, hitmaps, esses pools de liquidação aqui da, da, da BitMEX. Tá? Funciona bastante para mim aqui. Eu fico bem cauteloso, por exemplo, nesse tipo de movimento. Quando a gente forma a liquidez acima, tá? eu fico cauteloso aqui tá? para saber onde entrar em short, onde, onde entrar em long, onde comprar e vender. Tá? E, obviamente... Uh, isso aqui são, conforme eu falei no Telegram, são alguns ímãs, né, uns imãs do mercado que tem uma certa força, mas de, não depende só disso o mercado, tá pessoal? Não estou dizendo que esse indicador resolve tudo, mas ajuda você a, a ter uma noção, uma lateralização para onde o preço pode ir, tá bom? Quanto mais próximo aí desses esses puxos uh, de liquidação aqui a chance maior é do preço e uh, testar aqui tá então para mim parece que o Bitcoin pode voltar para essa região aqui de novo a região dos 18.700 aqui muito em breve tá é, nesse caso aqui galera na minha opinião tem que botar um stop aí acima dos 21 e tem que ver se o risco retorno tá legal tá eu nessa subida que a gente teve hoje aqui é, pro pro Bitcoin com essa divulgador de, com, com essa divulgação aqui dos indicadores econômicos eu aproveitei e escalei um pouco mais os meus shorts tá então para mim aqui, quando a gente sobe muito aqui, né? deu uma subidinha aqui nessa região dos Zona, do Zona 1300 aqui, ó. tá bem próximo aqui, fui subindo com shorts aqui agora. Daí como a gente tá vendo aqui agora a liquidação dos longs e também bastante vendo mercado, já fui realizando um pouquinho, tá? Assim que eu vou tentando operar aqui, porque a gente tá, parece bem próximo desses, desses, desses pools de liquidação aqui da BitMEX abaixo, tá bom? Mas estamos numa região de suporte de Bitcoin, eu posso até passar no final do vídeo aqui também sobre isso, tá? Tem que tomar cuidado, vou mostrar aqui. Para você rapidamente, aí tá olhando aqui. Então, os hit os maps da Binance 12 horas aqui tá confuso. Tá, eu não consegui usar muito isso aqui para poder tomar decisão hoje. Mas o que me mostra aqui, pessoal, que eu tô vendo constante isso é a quantidade de, um, de um, hit maps de liquidação que formam nessa região dos 15.400 dólares. Tá, isso aqui tá me deixando bastante preocupado. Mostra que o pessoal aí tá se posicionando, acreditando num possível rompimento. aí do Bitcoin tá é um possível formação inclusive de fundo duplo aqui tá então a gente pode também ter esse fundo duplo aqui é para o Bitcoin né caso a gente consiga ficar acima dessa região dos 25 mil dólares né? a gente pode isso aqui, ver isso aqui acontecendo ó pessoal tá então fiquem de olho se a gente romper esses 25 mil dólares daí a coisa pode ficar bem interessante no mercado a gente vem bus buscar testar a região aqui dos 32 31 mil dólares conforme eu já falei para vocês tá Uh, o pessoal já está querendo antecipar esse movimento, tá aí gerando liquidez abaixo. Isso aqui é bem arriscado, conforme eu já mostrei para vocês aqui. Tá? Então, vou voltar aqui no de, no de 12 horas. Isso aqui, tá? nesse são as regiões aqui que eu estou vendo a liquidez. E também a região dos 20 mil dólares de novo. Ó, deixa eu voltar aqui de novo mostrar para vocês. ó. É, aqui nessa região dos 20 mil dólares, a gente está tendo liquidez também sendo formada. né? Aqui, ó, a região dos 20 mil dólares é o ponto que eu acredito que a gente pode vir buscar testar no... no, no num cenário aqui de, de busca de liquidez antes da gente ver essa queda aí acontecendo no mercado que eu pessoalmente acredito que é o cenário ainda mais provável, tá bom pessoal? devido a, inclusive, a, a quantidade de liquidez que está sendo formada aqui abaixo vamos puxar aqui os 7 dias, 7 dias aqui na Binance, vamos fazer até um update aqui porque não sei que horas que eu rodei isso aqui agora, foi de manhã mas se bem que não vai alterar muito aqui não, tá? Mas é bom fazer um update rápido. Então a gente pode ver que essa região dos 19.800, a gente tem liquidez aqui abaixo, o Bitcoin pode vir bater aqui nessa região, tá? E estamos formando aqui liquidez de novo nessas regiões aqui dos 15.300 aqui também nos 17.300 tá pessoal? Então um, tá praticamente a mesma coisa aqui e olhando aqui de um mês, a gente pode ver que a região dos 21, dólares muita liquidez nessa região, e 17.400, depois aqui na região dos 15.300 dólares, tá? Aqui em indicadores de sentimento galera, a gente vê o long short rate subindo aqui na região de 3 nesse momento, tá? A gente teve muita liquidação, eh, essas liquidações aqui agora de, de longs em venda mercado, então eu tô realizando aí parte desses shorts aí, tá? Esse é, é o ponto, quando a gente vê esses, a galera errando aqui para um lado, a gente tenta, né, uh, sempre... Abrir a posição do outro, né? Então, lado contrário. Então, quando eu tô com short aberto, que a gente vê isso aqui acontecendo, com muita liquidação rolando, tá e bastante venda mercado, né? De poder dizer bastante que 422 milhões de dólares, eu uh, venda mercado, né? Eu vou estar tá interessado, então, realizar esses shorts aí para não ficar, né? Com, com, uh, muito exposto aí, tá? porque a gente pode em qualquer momento ter uma, uma, uma reversão aí, pelo menos no curto prazo, tá pessoal então aqui, essa região dos 19 mil dólares que o Bitcoin tá, só pra gente fechar o vídeo aqui, galera, vamos dar um, tentar dar um zoom aqui, ah, tem outro ponto importante que eu esqueci de comentar no vídeo, desculpa a bagunça aqui mas eu acho que é importante a gente comentar isso é o seguinte, ó, pessoal que a gente tem também aqui no semanal, ó, fiquem de olho nisso aqui acho que esse gráfico aqui, inclusive, vou mudar para o semanal a gente está formando uma certa resistência aqui, olha só. Eu já comentei isso aqui em outro vídeo para vocês, né? Então, uma certa resistência aqui no semanal. Tá? A gente rompeu para baixo e agora essa região aqui ó dos, dos 20 mil dólares virou uma resistência para o Bitcoin, tá? Esse é um ponto de atenção para vocês aí. Fiquem de olho, tá? Se a gente conseguir aí ter uma, uma reversão, realmente conseguir fechar aqui no semanal acima dessa região dos 20 mil dólares, para mim a gente pode ter aí uma possível a uh, reversão do Bitcoin. Antes de acontecer, eu acho que vai ser bem difícil aí, tá? Tá bem complicado esse gráfico, eu não tô gostando nem um pouco, né? Então vamos descer o tempo gráfico aqui agora, né? Eu já passei para vocês aqui o, o, o diário, que eu comentei em outro vídeo. Vamos passar aqui agora, nesses né, tempos menores, 4 horas aqui, que é importante, ó. A gente tem esse canalzinho, que eu já comentei para vocês aqui de baixa, e temos canalzinho aqui de alta que faz parte de uma bandeirinha aqui também, tá? Essa bandeirinha que eu comentei já em outro vídeo. Na minha opinião, a gente tem uma bandeira aqui formando, ó. E essa bandeira tem como alvo aqui essa projeção, tá? Então fiquem de olho nessa projeção se a gente romper aqui para baixo, né? Então eu daria aqui, ó, testar o fundo desse canal na região aqui dos 14.500, tá? Eu tô de olho na região dos 15.500, conforme eu comentei para vocês, porque a gente tem o um CPR mensal aqui, né? Então essa região dos 15.500 tô, tô bastante de olho aqui, tá galera? Mas eu não gosto de ficar... É... Se eu vejo muita liquidação aqui, pessoal, eu não gosto de ficar com shorts aí tão uh, pesados aí tá ainda mais uma região de suporte que a gente está aqui agora tá então para eu shortar eu gosto de ver o Bitcoin subindo mas está aqui, aqui agora no final desse canal também tá então é uma região já de uma certa decisão a ser tomada aqui para o Bitcoin uh, mas vai depender um pouquinho né, da minha opinião das 500 aí porque esse aqui seria um movimento bastante grande e a gente pode andar um pouquinho mais aqui enrolar um pouquinho mais antes de tomar essa decisão tá mas a minha opinião o Bitcoin a uh, chance maior de testar essa região dos 17.400 até a região dos 15.500 a gente tem aí alvos até a região dos 12 mil dólares o Bitcoin tá a coisa está extremamente feia uh, mas essas são as minhas minhas minha forma de ver o mercado aqui como eu vou me posicionar espero que tenha ficado claro para você comenta aqui abaixo se ficou claro se você ficou com alguma dúvida tá eu vou responder todos os comentários sem nenhuma uh, nenhuma né exceção então comente aqui abaixo Tá, para eu poder saber o que você se achou, se você tem alguma dúvida. E participe do grupo, grupo Telegram. Eu vou ter aqui, inclusive, prazer de conversar com você lá. Está todo mundo trocando ideia. E a gente pode fazer, inclusive, uma live amanhã, talvez sexta-feira, para poder ver como vai ser o fechamento semanal, o possível fechamento semanal do Bitcoin, tá bom? Então é isso que eu tenho para vocês no vídeo de hoje. Espero que você tenham gostado. deixa o like aí. tá? Não se esqueça de se inscrever no canal se você não está inscrito. E a gente se vê, então, muito em breve. Vou deixar aqui como operar na PrimesBT e também na Bybit. Está dando bons bônus aí de depósito. A gente se vê.